pediu por agente da anco ninguém o filme é baseado numa série dos anos 60 que ninguém conhece ninguém nunca ouviu falar e não faria a menor diferença se esse filme nunca tivesse sido feito O agente da anco é uma mistura de filme de espião e aqueles filmes em que dois caras completamente diferentes precisam trabalhar juntos. No caso, um agente americano e um agente russo que trabalham para uma agência de inteligência inglesa em plena Guerra Fria. Molecada, Guerra Fria foi a época pós Segunda Guerra Mundial em que os Estados Unidos e a Rússia eram potências nucleares inimigas que queriam, cada uma delas, dominar o mundo. Isso sob o medo de uma guerra nuclear que poderia destruir o mundo, e essa Guerra Fria durou até o final dos anos 80. Aí você imagina um agente americano e um russo trabalhando juntos contra o que restou dos nazistas. Agente da Uncle é isso. É divertido, engraçado e até meio bobo em alguns momentos, o que é legal, o filme não se deixa levar a sério. O agente da Uncle não se leva a sério em nenhum momento. São altas confusões na Europa, com os nossos heróis enfrentando uma vilã linda e sensual, como eu não via há muito tempo no cinema. A ideia, nitidamente, era fazer o agente da Uncle virar uma franquia, mas a bilheteria foi fraca, até agora só ganhou 70 milhões de dólares pelo mundo, sendo que custou 75 milhões de dólares. Então eu não tenho muita certeza se Napoleão só. Paulo, Lia Curiakin vão continuar as suas loucas aventuras pelo mundo. Gostei mais de Agente da Uncle do que Dimensão Impossível. Guy Ritchie era um puta diretor, com um potencial absurdo, mas no meio do caminho ele se casou com a Madonna e nunca mais fez nada de bom. Pelo menos o Agente da ANCLE é muito melhor que as duas merdas gigantescas que foram os Sherlock Holmes com Robert Downey Jr, que eu tenho certeza que você nem lembrava que existiam. O Agente da Uncle é um filme legal, simples, divertido, que vale a pena ser visto apesar dele se perder um pouquinho no final.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 Quando eu era moleque eu lia uns quadrinhos europeus chamados Mortadelo e Salaminho. Eram dois agentes secretos completamente pirados que trabalhavam por uma agência chamada TIA. Eu nunca assisti a série original de 1964 do agente da Uncle, mas eu tinha uma ideia do que era, e uh, Uncle em inglês é tio, então eu jurava que TIA de Mortadelo e Salaminho era uma brincadeira com Uncle, só que não. TIA na verdade é uma versão de Cia. Cara, era óbvio, mas o meu cérebro viajante sempre foi pro caminho mais complicado. Só foi descobrir a, a verdade de que tia é Cia e não tinha nada a ver com anko, quando eles lançaram o agente da Uncle nesse ano. Aí eu fui pesquisar e descobri isso. Ó, oh, que legal. Nossa, que informação foda essa, hein, Castrezano? Nossa, que foda. <risos>